Boa noite a todos. Então, vamos dar início à nossa sessão. Pedimos gentilmente aí que todos se acomodem, procurem um assento aí, muitos já estão acomodados. E vamos então dar início à nossa sessão ordinária, onde vamos homenagear aí pelo Dia Internacional da Mulher, 13 mulheres. Então, Daremos início, nesse instante, à sessão ordinária da Câmara de Vereadores. Hoje, especialmente dedicada à comemoração do Dia Internacional da Mulher. Data incluída no calendário oficial de Tijucas, por meio da Lei nº 2708 de 2018. E, havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores. Boa noite a todos e a todas. Vereador Claudomir Correia. Presente. Vereador Cláudio de Oliveira. Presente. Vereador Cláudio Eduardo de Souza. Isso. Vereador Écio Hélio de Melo Presente. Vereador Edson José Souza. Presente. Vereador Ezequiel de Amorim. Presente. Vereador Erivelto Leal dos Santos. Presente. Vereador Fernando Fagundes Presente Vereador Maico Campos Esgrote Presente Vereador Maurício Poles presente. Vereador, presente vereador Rodinei de Amorim Presente Vereadora Nadir de Amorim Presente Vereador Paulo César Presente Só fazendo menção que o vereador Cláudio Eduardo de Souza teve a falta justificada por um outro compromisso Solicito ao vereador Cláudio de Oliveira que realize a leitura de uma passagem bíblica. Isaías, versículo 62. Sobre as sobre as suas muralhas, ó Jerusalém, os guardas que jamais se calarão, nem de dia nem de noite, vocês que farão com o Senhor se lembre, não descansem, nem deem a ele descanso, até que restabelecerá Jerusalém, e a ponha por objeto de louvor na terra. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Cláudio. Então, dando continuidade, vamos proceder com a leitura da ata da última sessão, o qual, conforme o regimento, se torna obrigatório. A gente pede desculpa aí de acabar envolvendo os homenageados com a última sessão, mas isso se faz como um procedimento padrão da casa. A gente até na última sessão teve um uma tentativa aí de melhorar um pouco essa questão do regimento, visto que hoje todas as nossas sessões elas são transmitidas, gravadas, online, então a gente vai acabar adotando essa metodologia de despachar a ata da última sessão para todos os gabinetes e aí cada um que quiser contestar qualquer equívoco da ata, pode fazer pelo sistema e a gente acaba não, não ocupando 5, 6, 8 minutos de uma sessão especial como a de hoje, fazendo a leitura da ata. Pelo menos é uma visão que eu, o presidente Maico teve, e a gente vai tentar conduzir isso no futuro. Então, a gente já vai dar início à leitura da data. Só peço um minutinho para vocês. Ok. Então, conforme o nosso lista pediu ali, a gente vai tocar o hino nacional primeiro, depois a gente faz a leitura da ata. Antes de mais nada, em nome da Câmara de Vereadores, gostaria de agradecer imensamente a presença e, em especial, as homenageadas e os seus familiares. Para dar continuidade à sessão e fazermos as entregas das homenagens alusivas ao Dia Internacional da Mulher, passo a palavra ao nosso ilustríssimo mestre de cerimônias. É com você, Rafael. Boa noite a todos e a todas. Para começarmos então com as homenagens, gostaríamos de convidar os representantes da Associação Musical União Tijuquense para apresentar uma canção às nossas convidadas desta noite. Agora sim. A força e firmeza Que sempre sonhou Ser uma princesa Ou a bailarina Suave e segura Eterna menina Encanto ternura Mil emoções num só dia Adora poesia. Essa mulher sou eu. Tá das datas. Que guarda lembranças, bilhetes e cartas. Que sente ciúme das suas amigas. E quando carente, provoca uma briga. Mas provoca também teus desejos. De cobre de beijos. Essa mulher sou eu, aquela que sabe entender os teus medos, te faz um carinho, guarda os teus segredos, que te é mestre na arte da diplomacia. E com um sorriso ilumina teu dia É serena, sincera, sensível Irresistível Essa mulher sou eu Essa mulher sou eu Essa mulher sou eu Antes que o Rafael volte a falar, eu vou pegar a palavrinha dele rapidinho. Parabéns a essa, essa linda música, essa linda homenagem. Muito obrigado pela disponibilidade disponibilidade de vocês virem até aqui cantar essa linda música. Daria de pedir para cantar mais umas três vezes, né? Mas aí eu acho que também seria um pouco de, de quebra de protocolo, então. Mas muito obrigado pela disponibilidade em nome do João e de todos vocês. Poxa, a gente fica, assim, honrado de poder contar com a presença de vocês. E pela frase que vocês me falaram, vocês também se sentem honrados de estarem aqui. Como me falaram no corredor antes de começar a... A sessão. Muito obrigado em nome de todos os vereadores e todo o pessoal da casa e os convidados. Obrigado. Então, dando continuidade, devolvo a palavra ao cerimonialista Rafael. Novamente, então, muito obrigado ao presidente da Associação Musical União Tijuquense, o Joauro Santos, e aos professores Rafaela Schmitz, Elaine Matos e Ezequiel Rosa. Iniciamos, então, neste momento, a leitura da biografia e a entrega das homenagens às mulheres indicadas neste ano. A primeira homenageada da noite é a senhora Cirley Kossovski Granato. Cirley é uma mulher disposta, solidária, moradora do bairro da Praça há 17 anos, há 5 trabalha na prefeitura de Tijucas como auxiliar de serviços gerais. É uma mulher guerreira, que não mede esforços para o trabalho e para ajudar a sua comunidade. Todos os anos, com o seu famoso Papai Noel, leva alegria às crianças distribuindo balas e brinquedos. Mas a sua bondade não acontece apenas no Natal. Durante o ano, Sirlei está sempre disposta a ajudar quando alguém precisa da sua ajuda. Com essa biografia, convido a senhora Sirlei Kossuowski-Granato para vir até o centro do plenário e receber das mãos do vereador Claudemir Correia a sua homenagem. Fabiana Claudino, casada com Simão Brito Salustiano, mãe de dois filhos, nascida em Blumenau, viveu em Tijucas desde seus dois meses de idade e atualmente mora em Porto Belo. Formada em Técnica de Enfermagem, Segurança do Trabalho, cursando o terceiro grau no curso de Gestão Hospitalar pela Unicesumar. Iniciou no Serviço Público de Tijucas em 1998 e atualmente é coordenadora no Centro de Especialidades Orlando Barreto, desde 2020. Articulista funcional no, no período de maior contenda do surto de Covid-19, entre os servidores especialistas no Centro de Especialidades, onde coordena os colaboradores de sua área de atuação. Neste instante, convido a senhora Fabiana Claudino para receber das mãos do vereador Cláudio de Oliveira a sua homenagem. Dando sequência, então, Terezinha Maria Teófilo tem 72 anos e é filha de Augustinho Camargo e Maria Augusta Camargo. Casada com Édio Eupídio Teófilo, com quem teve cinco filhos. São poucas pessoas, porém, que a conhecem pelo nome. Para a grande maioria, é a Dona Preta, apelido que ganhou ainda durante a sua infância. Depois de casada, foi convidada pela diretora Maria Helena Machado para ser merendeira da Escola Estadual Deputado Valério Gomes, de onde lembra com carinho dos alunos. Alguns, ela conta, aparecem na sua casa para mostrar os filhos. Durante a gestão do prefeito Nilton Fagundes, o gordo, Dona Preta foi convidada para trabalhar como auxiliar de serviços gerais na Prefeitura de Tijucas, onde ficou por 25 anos. Era responsável pela cozinha, preparando as refeições para os servidores e pela limpeza. Lembra com orgulho da importância do seu trabalho, principalmente na alimentação dos funcionários. De acordo com Dona Preta, muitos tinham ali a principal refeição do dia, mesmo enquanto ainda estava na prefeitura, tinha uma segunda jornada na cozinha da tradicional festa do pirão com linguiça, e entre outros eventos, o que continuou a fazer depois de deixar o serviço público. Atualmente, é aposentada e dedica-se mais à família, estando sempre rodeada pelos filhos e netos. Essa seria essa é uma homenageada do vereador Cláudio Eduardo de Souza, que hoje não pôde comparecer. Então, eu gostaria de pedir a gentileza do presidente Ela não está. Ah, então ela não está. Então, eu acredito que o, o por ela, eu acho que pelo vereador, por ela ser a nossa homenageada, podemos fazer uma Salva de palmas, ao menos, para homenageá-la. Cláudia Germano de Brito é casada com Newton de Brito há 25 anos. E, apesar de não ter nenhum filho, conta com uma grande família. Cláudia é servidora municipal concursada há 18 anos. É também mediadora e conciliadora devidamente capacitada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, prestando serviços na Casa da Cidadania, no município de Tijucas, local que oferece serviços gratuitos judiciais para a comunidade, como mediação e conciliação, divórcio consensual, acordos de família, pensão, guarda, pedidos de certidões, entre outros serviços de relevância para pessoas de menor poder aquisitivo esses serviços busca promover o princípio constitucional da cidadania e disseminar práticas voltadas à proteção de direitos fundamentais e de acesso à justiça para toda a população, em especial para a população de baixa renda. Neste momento convido a senhora Cláudia Germano de Brito para receber das mãos do vereador Hélio de Melo a, a sua moção, a sua homenagem, perdão, Lialda Lemos nasceu em Tijucas em 1 de agosto de 1966. É divorciada e mãe de três filhos, Everton, Jaqueline e Fábio. É filha do passarinheiro e comerciante Zuri Lemos, já falecido, e de Maria Amália de Oliveira Lemos. Cursou o ensino fundamental em escola pública e o ensino médio no Senec, optando por fazer o magistério. Concluído o curso, Iniciou sua carreira de professora no bairro da Praça, na Escola Municipal Walter Vicente Gomes, em 1984. Prestou concurso, passou e se efetivou na Rede Municipal de Ensino de Tijucas, fazendo do magistério a sua paixão. Graduou-se em Pedagogia e, mais tarde, se especializou em séries iniciais. Trabalhou 32 anos como alfabetizadora deixando sua marca em centenas de alunos nos mais variados bairros de Tijucas. Foi coordenadora de educação, vereadora por dois mandatos e hoje está aposentada presidindo a Associação dos Funcionários da Educação Municipal. Pela sua contribuição, convidamos então a senhora Lialda Lemos para receber a sua homenagem das mãos do vereador Edson Souza. Carla Magda da Silva Venzon é casada há 30 anos com João Luiz Venzon, tendo duas filhas, Larissa e Beatriz Venzon. Filha de Sérgio Luiz da Silva e Venilhas Rosalina da Silva. É professora alfabetizadora e, no dia 4 de abril, completa 32 anos de trabalho na rede municipal e na rede privada de ensino, data também em que será aposentada. Tem muito amor pela profissão de professora. A sua vida se completa com o trabalho voluntário que realiza junto à comunidade católica, com ela e seu marido sendo coordenadores por 10 anos da Capela São Pedro, no bairro Joai. Carla também desenvolve um trabalho com flores e está sempre disposta quando é chamada para decorar um evento católico, seja na festa do divino, em uma missa ou terço. Atualmente, colabora na Capela São Brás, no bairro 15 de, de novembro, onde nasceu e mora. Nessa capela, é coordenadora, junto com a sua amiga Lournette, do Terço das Mulheres, com mais de 150 participantes, pregando a evangelização, a fé e a ajuda ao próximo. Seja na família, na escola, na igreja, é muito grata a Deus por ter esse dom de poder ajudar ao próximo. Convido neste instante o vereador Erivelto Danone para entregar e a senhora Carla Magda da Silva Venzon para receber a sua homenagem. tomando a palavra, gostaria de agradecer a presença também da Anadir, que representa o Lions aqui, nossos vizinhos, os quais a gente tem uma ótima parceria, utilizando até o terreno deles como estacionamento. Temos aí uma sinergia de forças. E também fazer a menção da minha esposa, que se faz presente, filha da minha sogra, que será homenageada. Então, até convidaria ela para sentar aqui na frente, ao lado da sogra, aqui, Lili, por gentileza, só uma... Só. Só um detalhe. Obrigado. Vai sentar do lado da mamãe ali, da minha sogra. Valésia Soares tem 53 anos, é solteira, mãe de três filhas, Sabrina Soares, Finato, Janine Loz e Jaqueline Los, tendo ainda três lindos netos. Com 27 anos de atuação no segmento gastronômico, Valésia iniciou sua carreira profissional no antigo supermercado Marasil e, desde então, contribuiu em diversas outras empresas na área alimentícia. Atualmente, se destaca principalmente no ramo de confeitaria e salgados. Há 15 anos, Valésia decidiu empreender por conta própria, sendo responsável pela empresa Prazer da Gula, que atende desde a comunidade local até grandes empresas de toda a região. Valésia também já comandou cursos de culinária em Tijucas, fomentando a formação de cozinheiras profissionais, assim como de donas de casa, aprimorando as habilidades de pessoas no preparo dos alimentos. Mulher guerreira, já passou por muitas lutas e batalhas para conquistar a boa criação de suas filhas e se tornar reconhecida pelo trabalho gastronômico. Atualmente, se considera uma mulher vitoriosa, de bem com a vida, e feliz. Por gentileza, eu convido a senhora Valésia Soares para receber a sua homenagem das mãos do vereador Ezequiel Amorim. Malu Maurício é casada e mãe do pequeno Luca. É filha de pais comerciantes e empreendedores que a motivaram a seguir pelo mesmo ramo. É formada em nutrição e desde 2013 trabalha com alimentação. Hoje, com 32 anos, tem três restaurantes. Em Tijucas, é proprietária do Tijucano Restaurante e Pub, bem no centro da cidade. Por intermédio desse restaurante, criou várias ações para ajudar a comunidade da cidade, como o Natal Solidário com os idosos do Lar Santa Maria da Paz e a distribuição de brindes para as crianças em bairros mais carentes. Também realizou um carreteiro solidário em prol da pequena Laurinha, entre outras atividades. Com a maternidade, os sentimentos de solidariedade e amor ao próximo se acentuaram ainda mais, permitindo a ela ajudar ao próximo e à comunidade. Há uma frase de Mahatma Gandhi que Malu sempre gosta de citar. Ela diz assim, Você nunca sabe que resultados virão da sua ação, mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Neste momento, convido a senhora Malu Maurício para receber das mãos do vereador Fernando Fagundes a sua homenagem. Neide Maria Reis é natural de Tijucas, nascida em 1966. Casada, tem uma filha, genro, dois netos e uma trajetória profissional marcada pela dedicação ao serviço público, em especial à educação, carreira pela qual tem grande paixão. Seu trabalho na educação teve início no ano de 1987, quando começou a atuar como professora nível 1. Pouco depois, Lecionou no NAIS, Unidade de Ensino para Jovens e Adultos de Tijucas, o que lhe proporcionou uma experiência ímpar de muito aprendizado e orgulho. Em 1997, foi designada para trabalhar no Posto do Cine de Tijucas, onde, por muito tempo, ficou carinhosamente conhecida como a Neide do Cine. Nos anos seguintes, também atuou na Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo. Paralelo ao seu trabalho no município, Articulou as primeiras turmas de educação superior à distância no município de Tijucas. Prestou serviços ao Senai, Univale, Unifeb e Unisul na educação profissional. Ainda trabalhou com o SEBRAE no projeto Agente de Orientação Empresarial. Na educação de jovens e adultos, Neide atuou como professora no Telecurso 2000 no bairro Praça, tendo a oportunidade de retornar ao NAIS. Em 2017, Neide foi nomeada Secretária Municipal de Educação e permaneceu no cargo até meados de 2021, onde pôde colaborar diretamente com o ensino do município, sempre valorizando as crianças e, em especial, os professores. Hoje, com 35 anos de serviço público, está de volta ao NAIS, unidade pela qual tem enorme carinho. Com muita fé e dedicação, pede a Deus toda a sua proteção para dar continuidade à sua caminhada. Por gentileza, eu convido a senhora Neide Maria Reis para receber das mãos do vereador Maicon Campos Esgrote a sua homenagem. Maria Margarete Poli nasceu em Tijucas e aqui constituiu família e desenvolveu suas atividades profissionais. Filha de Dilma e de Mário, já falecido, esposa de Alexandre e mãe de Lilian e Alícia. Servidora do município de Tijucas há 23 anos, iniciou a sua carreira trabalhando como telefonista na prefeitura e em seguida... Foi para a recepção auxiliar a todos que precisavam dos serviços públicos, inclusive os que procuravam a Secretaria de Educação, pois na época ela ficava no mesmo prédio da Prefeitura, tendo como secretário-geral o professor Eloy Mariano Rocha. Destacou-se no trabalho por sua dedicação e comprometimento. E em razão disso, foi convidada para auxiliar no gabinete do prefeito, onde permaneceu por dois anos. Mais tarde, passou no concurso público e merecidamente recebeu o convite para trabalhar na Casa da Cidadania de Tijucas, onde Lélia Maria Bayer era secretária-geral da casa. Com a aposentadoria da então secretária, foi indicada pela doutora Joana Ribeiro, atual juíza da primeira vara civil de Tijucas, juntamente com a secretária-geral do Fórum do Semara Bornem Bornemann. É isso? Me corrijam se eu estiver errado para assumir a coordenação da Casa da Cidadania. Margarete aprimorou suas qualificações profissionais, fazendo cursos de capacitação no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, na qualidade de conciliadora, mediadora, bem como na capacitação para a justiça restaurativa. Presta seus serviços à população mais carente, que ali procura ajuda para seus problemas jurídicos, como separação, divórcio, guarda compartilhada e tantos outros problemas. A homenageada, igualmente, emprega seus talentos e a sua experiência auxiliando e fazendo mediação também para o Sejusque e para a primeira vara cível do município. Em 2017, foi convidada para fazer uma mediação com os familiares dos idosos que se encontravam no Lar Santa Maria da Paz, onde aconteceu a primeira mediação histórica com 100% de acordo, que abriu espaço para a salvação do Lar Santa Maria da Paz, asilo de Tijucas que ameaçava fechar as portas por falta de recursos. Assim, ao longo dos anos, Margarete vem prestando serviços de grande relevância para a comunidade, sempre com grande entusiasmo, ajudando e colaborando com todos. No exercício de suas funções na Casa da Cidadania, não mede esforços para solucionar os problemas das pessoas que ali procuram ajuda. Sua palavra preferida é gratidão. Suas ações são sempre permeadas pelo desejo de ajudar ao próximo e zelar pelo bem-estar dos mais necessitados. Maria Margarete agradece ao Judiciário por confiar e acreditar na sua pessoa e no seu trabalho, em especial, o seu agradecimento vai para o vereador Maurício Poli por reconhecer e valorizar os seus serviços prestados aos munícipes de Tijucas. Sente-se honrada com a homenagem de hoje e entende que. Que ela vem coroar seu trabalho e as suas experiências. Convido neste momento a senhora Maria Margarete Poli para receber das mãos do vereador Maurício Poli a sua homenagem. Roseli Gorges Amorim nasceu em Florianópolis no dia 10 de outubro de 1964, filha de José Vilibaldo Gorges e Maria Ângela Gorges. Casada com o ex-vereador de Tijucas, Antônio Zeferino Amorim, tem duas filhas e três netos, morando atualmente em Tijucas. Roseli é muito conhecida na cidade pelo seu trabalho social, seu carisma e por estar sempre disposta a ajudar as pessoas que a procuram. Doou seu tempo e e o seu carinho e o resultado desse trabalho faz bem a quem ela ajuda mas também faz bem a ela mesma por ser gratificante e transbordar o seu coração de alegria para ela essa dedicação é impagável Roseli não mede esforços para fazer o bem e é merecedora desta homenagem convidamos então a senhora Roseli Gorges Amorim para receber o, para receber a sua homenagem das mãos da vereadora Nadir Amorim Solange Tomazone nasceu no dia 4 de abril de 1961 no estado do Paraná e aos 4 anos de idade passou a morar em Tijucas, mais precisamente no bairro Santa Luzia. Filha de Quintino Tomazone e Ruth Furtado Tomazone, Solange passou uma infância feliz e, assim como a maioria das meninas, adorava, brin adorava brincar de casinha e com bonecas, principalmente de arrumar os seus cabelos. Mal sabia ela que essa brincadeira viria a ser a sua futura profissão. Ainda jovem, Solange conheceu Augusto Tômio, com quem casou, e juntos tiveram dois filhos, Mateus Tômio, hoje engenheiro de petróleo, e Gabriel Tômio, engenheiro eletricista, ambos formados e trabalhando na área. Os filhos também são frutos de uma educação exemplar, sendo os orgulhos de Solange e de Augusto. Solange trabalhou durante 18 anos na conhecida fábrica de doces da cidade, a Primor, e após esse longo período, abriu o seu salão de beleza no bairro Santa Luzia, no qual atende a população desde 1993. Católica, ela também faz parte da comissão da capela em Santa Luzia. Ainda sobre os seus trabalhos na igreja, é responsável por arrumar o cabelo e a maquiagem das meninas que participam do império desde 2016. É uma mulher aguerrida que concilia os trabalhos no salão com os serviços voltados à igreja e faz isso com muito amor e dedicação. Infelizmente, no dia de hoje ela não pôde vir porque estava com sintomas gripais, mas está acompanhando a cerimônia de casa. Ela é uma homenageada do nosso vereador Paulo César. Então, gostaria a todos que, para que nós pudéssemos homenageá-la à distância, fizéssemos, então, uma salva de palmas. Chegamos à nossa última homenageada desta noite. Nascida em 14 de maio de 1952, Maria Terezinha Camargo é filha de Juventino José da Silva e Zelinda Tamazia Silva. Tijuquense por origem, teve a sua história e trajetória sempre ligadas a Tijucas. Quando criança, adorava subir em pé de goiaba para brincar, como também fazer brinquedos improvisados já que o acesso a outros brinquedos era mais difícil. Em sua trajetória profissional, já na adolescência, teve o anseio de trabalhar na área da educação, na função de professora, cargo que exerceu com maestria em seus 25 anos de carreira, tendo se encerrado na função de secretária na época de, da educação básica Valério Gomes. Hoje, aos 69 anos, já aposentada, Maria Terezinha desempenha suas funções de liderança ligadas à Igreja Católica pela paróquia São Sebastião de Tijucas, onde há cerca de nove anos exerce a função de coordenadora paroquial da pastoral da catequese, bem como é catequista desde o ano de 2001. Sempre dedicada e zelosa à família, ela se dedica ao seu filho Gérri Camargo, ao seu esposo Ederbal Camargo e aos seus netos, os quais são sempre acolhidos com carinho e amor. Neste instante, eu convido o vereador Rudinei de Amorim para entregar e a senhora Maria Terezinha Camargo para receber a sua homenagem. Uma vez entregues então todas as homenagens, devolvo a palavra ao excelentíssimo senhor presidente Maico Campos Esgroti. Obrigado, Rafael, pelas pela condução da leitura da biografia de cada homenageada e a gente vai abrir. Né, tenho, certe Oi? tenho certeza que os vereadores gostariam de deixar aí uma palavra e algum comentário. Então, vamos abrir um espaço para que cada vereador se manifeste por até dois minutinhos, para não tomar tanto tempo. Então, e começamos aqui pelo vereador Cláudio de Oliveira, Cláudio da Saúde. Bem, pessoal, que noite especial, né? Queria dizer uma boa noite especial à minha homenageada, a Fabiana e com ela a Ruth, e todas as mulheres aqui presentes, pessoal da Rádio Vale, Facebook. Minha sogra que deve estar escutando, a minha esposa, minhas irmãs. Bem, pessoal, mulher, né? As pessoas acham que é fácil. Hoje já é difícil para vocês, mulheres. Imagina tempos atrás, né? Que desde o início do século XX, vocês, mulheres, sempre lutaram por algo. Não só que eram, começaram com salário, mas depois passou para violência, machismo, né? Tudo. Então, mulher sempre tem que ter um dom especial. A minha falecida mãe que sempre dizia, dia da mulher, dia da mulher é todo dia, e realmente. Eu acho que tem que tirar o um chapéu para vocês, desde quando a ONU lançou esse dia, em 1975, eu acho que foi para trazer essa união, né? porque mulher é um ser que não tem palavras, né? o dia a dia, e hoje ainda, século 21 ainda vocês sofrem preconceito, de alguma maneira. E, falando da minha homenageada, Fabiana, seu esposo, Simão, que está presente também, você é uma guerreira, Fabiana, por isso que, em nome seu, e a todos os funcionários da Secretaria de Saúde, mulheres também, você serve de exemplo, por sempre estar atenta e atender as pessoas, da maneira que você atende. Então, você é o meu exemplo, serve para me, me espelhar em você. Como se tem que conduzir um atendimento a alguém? Que as pessoas, quando procuram a unidade de saúde, procuram com algum problema. E, às vezes, um não, mas um não com carinho, com responsabilidade, a pessoa sai de lá, com a cabeça erguida, dizendo que foi bem atendido. Isso é o mínimo que nós, funcionários públicos, temos que fazer a população de Tijucas. Então, meus parabéns a você, Fabiane, que Deus te ilumine bastante, Bastante mesmo, tá? E Muita saúde e paz a você e sua família. Obrigado, presidente. Próximo a falar, então, o vereador Erivelton Danone, com a palavra... Alô? Alô? Alô, muito boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, em especial a colega vereadora Nadir, que representa também a classe das mulheres nessa Câmara. Boa noite a todo o público presente, em especial a todas as mulheres, as mulheres que trabalham na casa, e também a todas as homenageadas. Boa noite aos ouvintes da Rádio Vale, que nos acompanham, especial a todas as mulheres que acompanham pela Rádio Vale, e os internautas que também nos acompanham, em especial a todas as mulheres. É nosso segundo ano de mandato, porém, o nosso primeiro ano que a gente faz a homenagem para as mulheres. Eu quero confessar para a minha homenageada que quanto difícil foi fazer essa homenagem. Porque quando se pensa em mulher... Vem muita coisa na nossa cabeça, né? vem tantas mulheres que passaram na nossa vida, que nos ajudaram, que cuidaram, que cuidam até hoje. Então eu pedi para que Deus me orientasse, me encaminhasse, homenagear uma pessoa que viesse traduzir todo o carinho que eu tenho por todas as mulheres que fazem a minha vida. Como me considero um abençoado por Deus, eu sei que ele lhe conhece muito bem também, ele me orientou a homenagear a Carla Magda da Silva Venzon. Para muitos, a Carla do Lica, para outros, a Carla da Catequese, lá da Capela São Pedro na Joaia, a Carla que ajuda na Matriz, na Festa do Divino, a Carla que colabora na Capela São Braz, lá do nosso bairro, 15 de novembro. A Carla do Terço das Mulheres, que junto com a dona Lunete, que trabalho, hein, Carla? Meus parabéns por, pelo trabalho. Além de tudo isso, Carla, que eu sei que tu faz com muito carinho, o que me fez também te homenagear foi a Carla esposa, a Carla mãe, a Carla filha, a Carla nora, Carla Irmã, a Carla Professora, como nós dependemos de vocês, professoras, a Carla Catequista, a Carla Dona de Casa, enfim, a Carla Mulher que você é. Obrigado por poder te homenagear. Obrigado. Obrigado, Danone. Parabéns pelo... Pelo, pelo discurso. Então, dando sequência, com a palavra, o vereador Fernando Fagundes. Senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da Rádio Vale, internautas, cumprimento hoje todas as mulheres e seus familiares, mulheres que estão sendo homenageadas. É, sempre fui muito grato por ter várias mulheres né, na minha vida. Eu fui praticamente criado pela minha avó, pela minha mãe e pela minha irmã também. Sempre tive mulheres fortes e guerreiras também na minha vida. A minha homenageada, a Manu, Malu Maurício, a Manu, neta do seu neném lá da praça, a filha do Totonho e da dona Fátima, a esposa do Lipe, a mãe do Luca, a Malu do Tijucana. Empreendedora e sempre inovando. Também faz vários trabalhos sociais durante o um ano, de forma silenciosa, ajudando muitas pessoas. E nossa Tijucas. Eu sempre, às vezes, eu consigo acompanhar ela, é, homenageando. Estendo minha gratidão a todas as mulheres do nosso município. Boa noite. Obrigado, Fernando. Então, vamos dar continuidade na bancada. Edson, quer manifestar-se com a palavra, por gentileza. Boa noite, senhor presidente. Senhor. Boa noite, senhor presidente, os senhores vereadores, os amigos aqui presentes, os ouvintes da Rádio Vale e do Face que acompanham essa sessão. Uma boa noite especial aos familiares das nossas homenageadas. Quero, nesse momento, parabenizar todas as homenageadas pelo Dia Internacional da Mulher do ano 2022. Mas cá para nós, o Dia da Mulher é todo dia. Eu tenho assim um, um amor especial por todas as mulheres, uma grande admiração, uma grande consideração e respeito pelas mulheres, principalmente pelas nossas tijuquenses. Porque as mulheres, elas trabalham mais do que os homens. Podem ter certeza disso. A jornada de trabalho de um homem é oito horas. É? Geralmente, às vezes, passa um pouquinho. Mas a jornada de trabalho das mulheres, né, pensam bem, analisam, é 24 horas. Pode ter certeza, porque a mulher trabalha fora, a mulher trabalha em casa, em um horário indeterminado, a mulher cuida dos filhos e a mulher ainda prepara os filhos para irem para a escola. Então, pessoal, e ainda tem outro detalhe, e ganha, trabalha 24 horas, a mulher trabalha 24 horas, o homem trabalha 8 horas e a mulher ganha menos do que o homem. Vocês podem ter certeza disso, pode olhar a estatística, o salário da mulher é bem inferior ao trabalho do homem. Então, pessoal, é e a mulher ainda, esqueci de uma coisa ainda, e a mulher ainda ajuda a transformar o dia a dia da nossa cidade e do seu município. Ela ainda faz ações, principalmente as tijucãs, as tijucenses ou tijucanas, para construir uma cidade melhor e mais humana para se viver. Podem ter certeza disso que eu estou falando. E a, eu também, a minha homenageada... É uma pessoa muito especial para mim, é uma pessoa que trabalhamos junto duas legislaturas nessa casa, é uma pessoa que se dedica de corpo, alma e espírito às causas sociais do pessoal menos favorecido da nossa cidade. Então, eu tenho uma grande admiração por ela, né, pelo trabalho que ela desenvolve, como eu tenho grande admiração por todas, porque cada uma na sua área né, faz um bom trabalho para construir uma cidade melhor. Mas a Lealdo eu conheço mais porque estava mais próxima de mim, a gente trabalhou muito tempo junto, então é uma pessoa que se dedica, ainda sem mandato, ainda sem mandato, ela ainda continua trabalhando. Eu sei que agora até soube que ela vai mandar uma para Curitiba, para um hospital de referência lá, porque a, infelizmente a saúde de Tijucas é complicada, vai mandar lá para ver se salva o rim. Não é nenhum, são dois. Um é o rim e outro é uma perna que está para ser amputada. Então, obrigado por ter comparecido à Câmara e viva as mulheres e viva Tijucas. Obrigado, vereador Edson. Então, dando sequência com a palavra, o vereador Claudemir Correa, o bigodinho. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, público presente, né, em especial as mulheres aí, desse dia, esse mês, né, na realidade, né? Que a gente está prestando homenagem a vocês. Né. O que eu posso falar da, da, da minha homenageada é que é uma pessoa simples e a gente e, e representa bem a qualidade da mulher, né? Que com pouco ela consegue fazer muito. Uma pessoa que está sempre ali é, inspirada, todo dia de manhã lá tomando um cafezinho lá na, na nossa cozinha da, da prefeitura, está sempre de bom humor, né? Então, e as coisas que ela consegue fazer, apesar das condições que tem, é uma coisa que impressiona muita gente, né? Sempre, sempre engajada em alguma coisa, em ajudar, pedir. Então, é isso que a gente admira nela e que é uma qualidade que, que poucos têm, né? E, então, eu gostaria muito de cumprimentar a nossa Cirei, né? Cirlei? E continue essa pessoa assim, que ajuda bastante as pessoas e que, que tem esse comprometimento. Olá, obrigado, Claudio Meio. Sou prova disso, que tomo muitos cafezinhos dela de manhã lá na prefeitura. né? Mas vamos lá. Com a palavra, dando sequência, o vereador Paulo. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, os homenageados, Dia das Mulheres hoje, principalmente, né? queria também homenagear de forma especial minha esposa, 26 anos junto, não é fácil, é, não é fácil, não é fácil, eu sei que não é, e também queria parabenizar todas as mulheres aí, que por isso é que foram escolhidas, né como tem várias, a gente tem que escolher só uma, não pode escolher nem né, duas, nem né, três, porque tem tantas mulheres, várias mulheres, e como a gente, ele leu ali, é uma história que virou realidade, né, brincando ali com boneca, hoje a Solange, uma grande pessoa também, tem toda a história, faz um bom trabalho, a gente pegou uma amizade muito forte, muito firme, e eu resolvi homenagear ela. Hoje é cabeleireira, na frente né, da igreja de Santa Luzia, que faz um ótimo trabalho também, e de forma especial a todas as mulheres do nosso Brasil, né, porque não é fácil, né? todas as mulheres aí, como o Edson falou aí, são guerreiras, de dia até de noite, não tem hora, isso é muito importante, né? Isso é muito importante homenagear uma pessoa com carinho, tem toda a dedicação aí, porque eu sempre falo, né? E quando eu venho falar na tribuna, eu sou um pouco nervoso e tímido, muito tímido, mas quando eu falo, eu falo com o coração. E todas essas mulheres merecem o nosso respeito, mais do que respeito. Porque a gente vê tanta coisa acontecendo aí, né, que é de arrepiar. E mais uma vez, presidente, eu queria agradecer todas as mulheres. Parabéns a todas as mulheres. Obrigado. Claudemir pediu só mais um, alguns segundos. Não, para mim não apanhar em casa, que também gostaria de cumprimentar minha esposa que está ali presente. É, é, é, como, é como o vereador Paulo falou, a gente está aqui há pouco tempo, né, Paulo? A gente fica um pouco nervoso, às vezes falar, esqueci da mulher, e se apanhar em casa não dá, né? Então, um beijão aí. Mas o Paulo, o Paulo cumprimentou, mas diz que não é fácil, eu não vou falar, eu vou cumprimentar, mas vou dizer que. que... Mas vamos lá, dando sequência então, com a palavra, o vereador Rudinei. Boa noite, presidente, amigos vereadores, pessoas que nos acompanham através da rádio Vale, também no Facebook, né, das redes sociais. Quanta emoção, Danone! Quanta emoção. Comentar as pessoas que sempre se fazem presente aqui na nossa casa, o Davi que estou vendo por aqui, até o Galinha também está presente. Ex-vereador, estou em polícia. Obrigado por estar na nossa casa, prestigiando. E a gente começa a passar, e quando a Danone falava ali, se emocionando, né? a gente via quando falar de mulher, né? vem a mãe na cabeça, vem a esposa, vem a sogra, vem as pessoas próximas da gente. E a gente tem o, é, a felicidade né? de poder estar escolhendo uma pessoa para hoje estar homenageando. Tive o privilégio né, de hoje estar homenageando a Dona Terezinha, mas aqui, Claudemir, quantas pessoas especiais, quantas mulheres especiais que foram homenageadas. A Sheila, né? com a sua, sua humildade, com a sua alegria, quanta luta lá no bairro da praça, quantas crianças, Chile, quantas pessoas que, foram, que chegaram, né, é, o presentinho chegou, o balinho, o chocolate, um presente que talvez se não fosse pelas suas mãos não teriam chego. Margarete, que já conheço de um bom tempo, alegria é contagiante, tenho um, né, essa abertura de poder estar tá brincando com você. Agora, seu irmão aqui, vereador, o seu genro, eu falo que tu és a mulher mais forte de Tijucas. Né? Fez o irmão e o genro vereador. Não é fácil, mulher é forte, não é fácil, não é fácil, né, Paulo? Então, quantas a Claudinha, né? Cara, a Carla então lá da Joaia, da Ondina, como é que falando ali, né, da Matriz, não sei, da Onda São Pedro, agora da São Brás, de todas as comunidades ajudando e intercedendo e orando, Lialda, ex-vereadora, nosso município que muito contribuiu, né, com a nossa comunidade, a dona Roseli, Neide, secretária Cara, eu, passou um monte de gente aqui na minha cabeça, a gente foi lembrando e isso é bacana. A Fabiana, na saúde, referência, todo mundo, né? os vereadores, todo mundo comentando e falando, ó, oh, espelha lá, faz lá, faz assim. Então, a Roseli, que hoje não pôde estar presente, a dona preta, né, é, a Valésia. Valésia, um bolinho, Valésia, um bolinho aí para nós, sabe? Nós temos um aniversáriozinho salgadinho e quem conhece sabe nas suas atividades mais o quanto você ajuda, o quanto você é querida, o quanto você faz né, na nossa cidade. A gente quer a Janine, a Sabrina, suas filhas fazendo acontecer e ajudando. Então, gente, é, realmente passou um filme é, na minha cabeça a Malu, Maurício, né, Fernando, só você que sabe o que a mão esquerda faz, a direita não precisa saber o quanto, quantas famílias, né, ajudam. Então, por fim, falar um pouquinho mais da dona Terezinha, né, a minha homenageada, no qual a gente não tem uma ligação muito próxima, a dona Terezinha do seu Deba, né, a dona Terezinha catequista, coordenadora, mas quando você fala ali, Doni Lá em casa também sempre tem um comitê, né, das minhas mulheres da minha vida. Minha esposa, como você falou, eu sou um abençoado. Eu sou um agraciado por Deus e por isso eu procuro agradecer e louvar a Deus todos os dias pelo dom da vida, por eu estar aqui à frente representando uma cidade tão importante, né? Pessoas tão especiais que a gente pode trazer aqui, homenagear e ajudar mas com certeza eu não fosse lá minha esposa há 16 anos está sendo fácil, tá bom te garanto que vai né? brincadeiras à parte, mas a minha esposa aqui manda um abraço, que eu tenho certeza que a dona Landa, minha sogra, está lá escutando estão lá em casa, aqui hoje né? vou fazer um negocinho lá ah, tá bom, me ajuda lá faz. então assim, agradecer muito a minha esposa, minha sogra dona Landa, porque ali no comitê procuro sempre fazer sabe a dona Terezinha com especial o Quão a senhora é importante não só no seu bairro, na praça, que é muito, né? Que a senhora é muito conhecida, mas em toda a paróquia por ser a nossa coordenadora, né? De catequese, da Pastoral da Catequese. Então foi o nome que foi aclamado, né? Foi o primeiro que veio e então é, fico muito feliz em poder hoje estar fazendo essa homenagem para você e estar junto de todas vocês mulheres aqui, cada um na sua área, cada um com seu jeito, cada um na sua peculiaridade, mas ajudando a nossa querida Tijucas. Muito obrigado a todas, Feliz Dia das Mulheres, e um abraço e um beijo especial aí a todas vocês. Obrigado, vereador Rudinei. Dando sequência, então, com a palavra, vereador S. Hélio de Melo. Boa noite, senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, queria cumprimentar todos vocês presentes nessa casa esta noite, principalmente as mulheres e todas vocês mulheres homenageadas, especialmente a minha homenageada, a Cláudia, Claudinha, mulher do meu, meu amigo Nilton de Brito. Que não pôde vir, que está doentinho, né, Cláudia? Mas a gente está torcendo por ele, vai melhorar se Deus quiser, ele é guerreiro, né? Já está se cuidando e vai melhorar. Então, Cláudia, eu queria. Eu te homenageei, te homenageei, né? Por esse grande trabalho que vocês fazem de frente ao município de Jucques, é lá na Casa da Cidadania, né? Tratando as pessoas lá com muito respeito, com muito carinho. né? E esse trabalho excepcional que vocês que você faz lá, né? Eu acompanhei lá, eu estou ali parado ali, vi a pessoa entrar, né? E, e você atende muito bem, então eu tive a, o prazer de te homenagear, né, por esse grande trabalho que você faz no município de Tijucas, né? E essas pessoas que vocês tratam com carinho, com respeito e são pessoas que precisam de uma ajuda, né? Sempre precisando de uma ajuda, e você faz isso muito bem. Meus parabéns pelo seu dia, e continue essa pessoa especial que você é. Tá bom? Era isso. Obrigado, vereador Récio. Só fazendo uma menção ali, que na, na biografia da dona Terezinha, ali ficou faltando a menção ao bisneto dela, chamado Bernardo. Então, vamos fazer só essa essa observação, para que ele não se sinta de maneira nenhuma esquecido. Foi uma questão ali de, de datilografia, digamos assim. Então, está mencionado aí na sua biografia, então, para que fique registrado aqui na Câmara. Então, tá bom. Dando sequência, a nossa vereadora, a representante mulher, Anadi, com a palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores. Boa noite ao público aqui presente. né? Boa noite especial ao meu irmão e ex-vereador, Tonho Polícia, que já teve também, por esta casa aqui, me parece, que de três ou quatro passagens. né? Quero dizer, Tonho, que tu, para mim, és um orgulho como irmão e um espelho como político. né? Eu procuro me espelhar em ti. Eu procuro, como diz a minha mãe, seja igualzinho teu irmão. Eu estou procurando ser, não sei se vou chegar à tua altura mas trabalho para isso, né? E cumprimentando também aqui a Arlene, a minha assessora, eu cumprimento todas as mulheres aqui presentes e todas as mulheres da casa. E março é o mês da mulher. Todas as mulheres são únicas e merecem ser homenageadas todos os dias, em qualquer situação, mas especialmente neste mês. Sua existência deve ser recordada e admirada por todos. É preciso reconhecer a coragem, a força e a sensibilidade com que uma mulher vive, os problemas que enfrentam, os desafios que superam. Ninguém imagina as dores que uma mulher conhece ao longo da vida. E por isso que elas merecem o cuidado, o carinho e a atenção de tudo e de todos. Sem elas o mundo seria cinzento, sem graça e mais injusto. Um mundo sem mulheres seria um mundo sem paixão. Quero dizer que esta noite estou imensamente feliz em homenagear esta pessoa, que, além de ser minha cunhada, ela é uma pessoa completamente do bem. Roseli, quem a conhece sabe do que eu estou falando. né? Ela não mede esforços para ajudar o próximo, está sempre pronta a estender a mão aos que mais precisam. Então, és merecedora... Quem te conhece, quem conhece o teu dia a dia, Roseli, sabe do que eu estou falando, sabe da grande mulher que tu é. E o quanto tu mereces essa homenagem, né? Também quero aproveitar aqui a oportunidade, não vou mencionar nome para não correr o risco de esquecer de alguém, porque são muitas, né? Quero aqui parabenizar todas as mulheres... Inclusive as homenageadas de hoje, vocês mulheres são muito especiais e dizer que nós mulheres fizemos a diferença, né? E também quero exaltar aqui que nós precisamos de mais mulheres nesta casa, precisamos de mais mulheres ocupando essas cadeiras. Hoje, sou a única mulher aqui representante, né? E, e vejo a necessidade de ter mais mulheres aqui ocupando essas cadeiras. Então fica aqui o meu apelo a vocês, mulheres, né, que em 2024 ocupam uma cadeira aqui junto comigo. Seria isso, senhor presidente. Como diz o ditado, fica a dica, né? Então tá bom. Dando sequência, então passamos a palavra ao vereador Maurício Poli. Boa noite, senhor presidente, os demais colegas vereadores, ao pessoal que nos acompanha de casa, com certeza tem a nossa audiência também em alta aí, em função do, dessa homenagem. Quer dar os parabéns ao presidente e às pessoas da casa, às mulheres principalmente pela organização da casa, pelo pelo ambiente bem bem lindo que ficou. Então parabéns a todos. Parabéns especial a cada uma de vocês que estão aqui presentes, aos seus familiares e em especial a minha homenageada, a sua filha que é minha sobrinha, o marido dela não, não vou falar nada porque homem hoje não tem não tem valor aqui. Abraço Alexandre. E dizer o quão é importante, né? A gente está. O onde falou uma frase que me marcou ali. É difícil escolher alguém, porque tem tantas, né? A gente, com certeza, como pessoa, como vereador, como empresário, como ser humano do bem, é, consegue sim achar várias pessoas para ser homenageada. Várias pessoas batem na porta. E hoje estou homenageando a minha irmã. Mas não é por ser minha irmã, senão teria que homenagear cinco, né? <risos> então a briga é grande. Todas são especiais. Mas a Maria Margarete Poli não é por ser minha irmã que eu estou falando dela. E até temos duas hoje né, que trabalham na Casa da Cidadania. Né? A Cláudia, que está aqui, e a Maria Margarete, que é conhecida como a Marga. É, por que me chamou a atenção o trabalho? Eu, como, como vereador, como cidadão, não conhecia o trabalho da Casa da Cidadania? Conheço pouco. Vou falar por mim, mas tenho certeza que muitos não conhecem o trabalho que é feito naquela casa. É um trabalho feito para pessoas que realmente precisam. Pessoas que vão lá, eu digo assim, vai o casal, o marido sai bravo, mas a mulher sai feliz, né porque tenta fazer aquela, em muitos momentos, tenta fazer aquela, aquele trabalho de apaziguar, de, de tocar o processo que em casa, muitas vezes, não consegue acertar. Então, ali eles fazem esse trabalho, e tem N trabalhos, ele conhece ah, o trabalho da cidadania é só né, conciliação, é só pensão, não, tem muitos então, podemos... É, que essa casa se coloque à disposição também na divulgação desse trabalho que é feito nessa Casa da Cidadania. Então, parabéns a você, Margarete, que vem fazendo um bom trabalho, a gente vem acompanhando. É, eu já indiquei várias pessoas na cidade para procurar a Casa da Cidadania e todas que eu indiquei trouxeram é, resultado positivo, positivo. Então, parabéns para todos que trabalham na casa, em especial para você, Margarete. É, é difícil para a gente homenagear só uma pessoa, mas hoje é o dia dela, está né? sendo homenageada, mas é o dia de, todos, de todas vocês, das que estão em casa, das que estão, das que estão aqui. Então, fica aqui os meus parabéns, e que essa data possa se repetir todo ano. Temos esse trabalho, esse evento maravilhoso para vocês, e com certeza é feito de coração e com muito carinho. Obrigado a todos e fiquem à vontade. Obrigado Maurício, então dando sequência com a palavra vereador Ezequiel Boa noite senhor presidente, todos os vereadores, pessoal da rádio, pessoal do facebook, tem bastante gente acompanhando nós E boa noite especial para as mulheres, que como dizem, o dia das mulheres é todo dia né Danone Mas tem um dia especial para elas também já vou aproveitar, antes que eu esqueça, dar um bordo especial para minha esposa, para minha sogra, minha mãe, minha querida mãe, que Deus fez a minha família completa. Tem que agradecer a Deus todo dia, como a gente fala. Sabe, se todo mundo levantasse de manhã, primeira coisa é agradecer a Deus pelo dia, pela saúde que nós temos e pelo trabalho que nós temos. Né, para agradecer, porque em primeiro lugar é ele, não outra pessoa. E falar da minha homenageada, o né, que dizer da, da, da Valésia, pessoa trabalhadeira, ela é mãe e é pai há muito tempo. Três filhas maravilhosas, netinho querido. E porque homenagear as mulheres, pá, tantas aí, ó. Tudo com o nome bom de, de falar, pessoa, mulher trabalhadeira. Também quero deixar um abraço aqui também às mulheres da casa, pelo trabalho que eles fizeram aqui, senhor presidente. Muito top, bonito ficou. E, mas eu venho falando lá de trás de, das mulheres que vinha dando aula para nós, pelos professores, não é, dona Neide? Foi minha professora, dona Lealda, foi minha professora. Né, falando, dona Roseli pessoa do bem, né? a Fabiana, lá do, do posto de saúde, né? trabalhadeira, pessoa caprichosa, a então, Margareta, a Liliane, né? a Cláudia, várias mulheres aí presentes, né? todas com carinho grande, e é um exemplo para todas as pessoas. E, como diz o, o Rodinei, vem 50 mulheres na cabeça da gente para a gente homenagear. 50 pessoas, mas... Não adianta ter que escolher uma, e sempre uma representando todas. E falando da Valézia, é, como eu falo, mulher de, de família, família humilde, carente, e como eu digo, né, foi pai há muito tempo, e a Valézia vem fazendo um trabalho que eu acho que muito ninguém sabe, é, sempre no final do ano, acho que não é só o final do ano, se chegar na casa dela e pedir uma cesta básica ou um quilo de alimento, alguma coisa, ela ajuda as pessoas. Do mínimo que ela tem, pelo trabalho que ela passa, mas ela ajuda. E ajudou muita gente, antes da pandemia, ela sabe do que, é que eu estou falando, da gente levar para a casa das pessoas, tirar a fome de muita gente. Ah, se todos os empresários fizessem isso. Porque tem muito empresário que não faz isso. É, infelizmente o cara fala, mas é uma realidade. As pessoas mais humildes são carentes. Vai pedir um quilo de arroz, um quilo de macarrão, um, um, um litro de leite, eles dão com tanto carinho. Né? E se todos os empresários tivessem o empresário fizesse, tivesse um espelho pela valésia, da cesta básica, para as pessoas que mais precisam, que a gente sabe que tem muita gente precisando, principalmente na nossa cidade, senhor presidente quem sai como eu saí né? eu não sou de falar muito eu sou uma pessoa que não não sou de mostrar muito, não sou de tirar foto não sou de ficar em redes sociais esse é, minha, é o meu caráter a minha humildade, a minha política é assim minha política é ninguém sabe onde eu vou sou contra adesivo de carro sou contra qualquer tipo de propaganda essa é a minha campanha a minha campanha teve 27 carros desivados, mas eles pediram, eu não dei. Ezequiel, é vou botar não, fica ao critério de vocês. A minha política é uma política diferente. Eu preciso... eu, na simplicidade que eu faço, eu vou dentro da casa da pessoa e converso. E é assim que se faz. Então, é um jeito de, de trabalhar que eu tenho, e principalmente ajudar as pessoas que mais necessitam, e eu tiro o espelho por você, Valesa, pela minha homenageada de noite, agradecendo todas as mulheres homenageadas daqui dessa casa e que foram homenageadas hoje, e toda da cidade de Tijucas, e viva as mulheres! Obrigado, Ezequiel. Então, acredito que todos falaram, menos eu. Então, falar da Neide, pessoa que trabalha. Todas as tardes ao meu lado ali, a Neide no Nais, e o Maico ali na TCA. E agora no início do ano, com toda essa questão aí do, do, do aumento do, da classe dos professores e tal, a gente acabou conversando um dia, dois, três, vários dias e chegou no mês de março, me senti me senti assim com um grande orgulho de poder convidar. Porque quando eu vou lá na TCA tomar um cafezinho na cozinha, tem a janela da cozinha. Quando eu olho, tá lá a Neide, meu Deus, vamos lá conversar um pouquinho com a Neide. Já sai com o café na mão, abre o portão e vamos lá para baixo da, da goiabeira conversar, né, Neide? Algumas tardes. Então, tive o maior a maior felicidade de poder lhe convidar e você aceitar. E vendo a sua biografia, óbvio que a gente já conhecia um pouco da história como secretária, como professora, como o Ezequiel disse, seu ex-aluno, né? Minha mãe professora, fiquei muito honrado em você ter aceito esse convite, 35 anos de trabalho como como professora, como funcionária pública. Parabéns pela pela tua história, por ter dedicado uma enorme força sendo secretária de Educação do município, que é uma demanda, com certeza, uma pasta é, que sobrecarrega muito, visto o tamanho da cidade, a quantidade de alunos e colégio. Digo para você, parabéns pela sua história. Muito obrigado por ter aceito. E, obviamente, que homenageando você, Vou fazer uma menção a todas as funcionárias da casa também: a dona Soraya a Elisângela, a Kátia, que está ali na porta, a dona Arlene, assessora da, da Nadir, a dona Maria, a Joyce, a Suzana, a Jerusa, a própria vereadora Nadir e também a dona Elizabeth Miames, que trabalha com nós na casa. Infelizmente, é a última semana dela aqui, por um, uma questão particular dela. Ela ficará, acho que, com nós até amanhã. E cumprimentando ela como mulher, me sinto no dever e no direito, ela como ex-vereadora dessa casa, de cumprimentar também o Tonho como ex-vereador e a própria Lialda, que também é homenageada. Cumprimentando vocês, cumprimento todas as homenageadas. Parabéns pelo Dia da Mulher, como a gente, todos muitos comentaram, Dia da Mulher é todo dia, mas aqui a gente faz uma menção, uma homenagem, uma, a, a, escolhe uma delas para fazer essa homenagem, cumprimento a minha esposa, minha mãe, minha irmã, a Dilma, que trabalha lá em casa com nós há 20 e poucos anos. Então, digo assim, ó, é uma noite especial e a gente se sente assim muito honrado de poder ter essa sessão, porque a gente acaba vindo para a, Câmara, para a Câmara em todas as sessões, para trabalhos burocráticos, é indicação, é requerimento, é projeto, é isso. E hoje não tem indicação, não tem requerimento e não tem projeto. Hoje tem dedicação a vocês, certo? Acho que a gente tinha que ter até mais, né? Até mais, se fosse para as mulheres, teria que ter todo mês, todo dia. Mas fica aqui o nosso agradecimento por vocês estarem aqui. Parabéns pela história de cada uma, pela biografia de cada uma. Muito obrigado em nome de todos os vereadores. Então vamos se encaminhando para o final desta, desta homenagem. Agradeço a presença de todos os homenageados, seus familiares, autoridades pelo comparecimento. Então, sem ter mais nada a declarar, sim, vou falar. Então, a gente vai declarar como encerrado e a gente vai servir um coquetel. E antes do encerramento, eu vou fazer uma homenagem à dona Elizabeth a gente vai entregar uma flor para ela, por essa passagem dela, por ser mulher, uma vereadora de seis legislaturas dessa casa, e tive a oportunidade de poder trabalhar com ela esses três meses aqui, como sendo diretora da casa, e por essa passagem, mais essa passagem né dela, ela já estava como vereadora 24 anos, agora é 24 anos e 3 meses dessa casa. Então a gente vai entregar uma, uma singela homenagem dela e um agradecimento em nome de todos. E a gente vai poder saborear aí um coquetel em homenagem a vocês. Muito obrigado a todos.